E lembrem-se, se... What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre remember e remind. Olha só, vamos começar com remember. Remember significa lembrar, certo? Certo. Mas é um lembrar, quando você se lembra de alguma coisa, quando você se força a lembrar de alguma coisa, de algo, de alguém. Então, sei lá, I can't remember where I parked my car. Eu não consigo me lembrar onde eu estacionei o meu carro. I can't remember. Ó, então eu tô ali, ó, puxando das entranhas, assim, ó, onde é que eu estacionei o meu carro? I can't remember. Ou então, did you remember that? Você se lembra daquilo, você se esforçou para se lembrar daquilo, você puxou ali, ó, did you remember, certo? Então, né, ó, você também pode usar o remember para dar uma ordem, né, no sentido imperativo. Então, sei lá, remember to brush your teeth, lembre-se de escovar os seus dentes. No final dos nossos vídeos, por exemplo, eu sempre falo, né, lembre-se, ó, e lembre-se, ó, é tipo, é como se fosse uma ordem, né? Então você pode falar, remember, see you around. Não é assim? Então, você pode treinar em inglês. Ó. Ou então, remember to take your medicine. Então, lembre-se de tomar o seu, seu remédio. Ok? Do you remember this song? Do you remember the time when we fell in love? Do you remember? Já remind é um lembrar no sentido de avisar, dar um alerta ou dar uma informação também. Então, sei lá, de repente eu, eu vejo uma mulher assim, e falo, Nossa, você parece minha esposa. You remind me of my wife. You remind me of my wife. Você me lembra minha esposa. Não posso falar You remember my wife. Yeah, you remember of my wife. Não, não, não. Porque você fala You remember é como se eu estivesse falando assim. Você se lembra da minha esposa. Então nada a ver. Ou então você tá ali caminhando na rua e de repente escuta uma canção e fala puxa, essa música me lembra daquele dia, né? Então você fala assim, this song reminds me of that day. Então, ó, porque a canção te fez lembrar de alguma coisa, ela te deu um alerta, né ela te informou que, sei lá, fez você lembrar daquele outro dia. tá conseguindo entender? Another example, please remind me to do the dishes. Então me lembre, me alerte, me informe para lavar as louças, é, ó. então a outra pessoa vai fazer o lembrar, certo? Hum, it reminds me a song. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you, so sorry. I was waiting on a different story. To sum up, to make a long story short, Remember você vai usar quando você mesmo se lembra de alguma coisa, de alguém, quando você puxa ali das entranhas. E remind é quando uma outra pessoa, uma outra coisa te faz lembrar de alguma coisa, de uma outra pessoa. Tá conseguindo entender, meu querido learner? E agora eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que esta foto aqui faz você lembrar. Olha só, essa foto está fazendo você lembrar de alguma coisa, não é verdade? Então, é, você vai usar remind, tá? Então, você vai colocar assim, ó, this picture reminds me, e aí você coloca alguma situação, ou se você falar uma pessoa, this picture reminds me of, e aí você coloca, sei lá, my mother, my father, fulano da TV, sei lá, ok? Essa é a sua homework, porque essa foto te faz lembrar. Like nesse vídeo para ficar feliz, não se esquece de se inscrever neste canal, ativa o belzinho pra lá, belzinho pra cá, belzinho pra todo lado, ativa o belzinho pra você ser notificado de quando um vídeo novo estiver no ar. Me segue lá em todas as redes sociais, Junior Silveira, me segue lá no Instagram e manda uma mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia por lá, eu converso com todo mundo. So that's it for today, learners, thank you very much for watching e lembre-se, ó, oh, and remember... Porque eu quero que você puxe aí ó, das suas entranhas. Lembre-se, remember, see you around. Bye. Yes, one more video. Só um minuto. Não, tá, tá me ligando aqui. Alô? Hey, mãe, eu acabei de chegar, viu? Legal mãe, beleza. Um beijo, amém. Okay. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. tchau.